Better get by. Da bunda, aqui do pano, tô no melody Saturou, já troca o disco Procurando first class, tipo supernest Supernatural, popa Beverly Hills, só que disso Primeira classe, sem um puto Na carteira de mimosa, blindo, tears Ah, tipo carioca no mundo Nesse bang pra Dubai, tô consumindo dólar em beers Ah, dólar, dólar, dólar, bill Yeah, corta o dente do seu grills Yeah, puta de hype no artista Famoso, sem consumidor de trabalho infantil Fultil, preferido pela massa Que defeca meme na internet Instagrammer da grana, da baby, da lama Tendo cinco minutinhos, sem perder amizade Grana vai, grana vem bato um forte na minha cabeça pra fazer dinheiro sem cantar besteira Com essa tirei vários falsos da cadeira Nessa câmera soque das podreiras, Seu MC favorito bate em mina e sai impune Porque sempre teve a bosta pra passar por em babaca Que paga de criminoso e permanece na dianteira Tac, huh? tac, tá, tá, só pistola de brinquedo Tac, tá, tac, tá, tipo ar soft, baby Ainda tem coragem de gritar favela, baby Tudo que começa no Madjala, hello baby. Se esse Jack na minha área falando de gueto, logo toma prensa Pensa que eu não tô sabendo do seu podre Única carreira que cê tem é tiro em cocaína No final do relacionamento armou pra mim, é na Sou revela a realidade, eu te acabou com a vida Cai de boca na mentira que ficou na Troca polêmica passa pela realidade Fala mal dos outros sem cuidar da sua Se pinta problema resolve na rua Sequência de jab pra botar vestido na aquário Passei do primário, underground, I've got a new level. Se perde na carga e bota a culpa no cu que eu não tenho papa na língua pra dar patada pra tu que merece tapa na nuca pra zuca burro da porra Voltou no bolso e fuga com Quem derrubou Bolula Quem meditou na sujeira que tá bacana foi Buda Quem reproduz a cultura que só falaram de bunda Que bom que a bomba não engana quando ela chama seu nome Quem vê de longe não espana quando a verdade oportuna não pico Corona, mas não quero que minha querida beba coroquina Claro, declara guerrilla, é vero, dispara, chacina Black não para na mira Mississippi queimado Porque mata verona Que esse puteiro Amazon tão caro quanto a virada da Mega Sena Sou caro ferro na cara é quadrilha tocar mulher maravilha Pra fixar de carteira Sou divisor de disparos